Olá, aqui é o Ricardo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos falar, na verdade, responder uma pergunta de um de nossos inscritos aqui do canal. Tomar Viagra faz mal? Quais os efeitos colaterais? Eu peço, antes de começar a falar sobre esse assunto, que você já deixe o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, beleza? Então, tomar Viagra faz mal? Quais os efeitos colaterais? Tomar Viagra pode fazer mal, sim, em algumas situações, pois há pessoas alérgicas aos componentes da fórmula ou com patologias que podem agravar com o uso associado do Viagra. O Viagra, Sildenafil, inicialmente indicado para tratar hipertensão, pulmonar meu amigo então é na sua essência o viagra ele foi criado para tratar hipertensão pulmonar tá não foi é, para trazer ereções é, para o homem tá então ele apresentou é, maior popularidade no tratamento da disfunção erétil tá e ele apresenta interação medicamentosa com outros remédios, tá? E não pode ser usado junto com remédios à base de nitrato. Então, Viagra não pode ser usado com medicamentos à base de nitrato, que pode ter uma interação, uma interação medicamentosa, tá? E esses eh, medicamentos de nitrato, eles são indicados para tratar doenças cardíacas. Então, meu amigo, se você tem algum problema cardíaco, não pode... É, tomar viagra, tá? É muito perigoso, tá? Então o viagra ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o fluxo sanguíneo do pênis e junto com a atividade sexual pode aumentar a sobrecarga do coração. Por isso, as pessoas que possuem problemas cardíacos devem ser avaliadas antes de começar a tomar, a pensar em tomar essa medicação então tome muito cuidado agora vamos falar um pouco dos efeitos colaterais tá dessa medicação então vai depender muito da dosagem usada e de cada pessoa vai variar de pessoa para pessoa mas no geral pode ser dor de cabeça tontura hipotensão rubor é, que é o envermelhamento tá da pele, coceira na pele, é, visão embaraçada, palpitação, tá, que é o coração acelerado, dor no peito, dor no estômago, vômito, sangramento no nariz e zumbido. E por fim, é, vale ressaltar aqui que não deve ser usado mais de um comprimido em 24 horas. Ok? Está respondido então? Se gostou, dê um joinha, compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas. tá? Então, eu sempre que indico tá, um tratamento natural é, para você que sofre com impotência sexual, com disfunção erétil. Tá? Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você vá lá e veja é, esse tratamento 100% natural, tá, que vai te ajudar muito, ok? Até o próximo vídeo e tchau!